Laboratório de Negócios Unidas, ele é o primeiro programa de pré-aceleração de tecnologias de um INCT. Então ele surgiu com, mesmo com a missão do nosso INCT, que é pegar as tecnologias desenvolvidas nas pesquisas da nossa rede né, de pesquisadores e levar para o mercado. E nessas oito semanas elas foram muito intensas, porque o nosso programa, como ele engloba participantes do Brasil inteiro, a gente teve que fazer a maior parte dele à distância, a gente fez online. E aí algumas semanas foi presencial. Então manter o engajamento dos participantes para o programa e o engajamento dos participantes com eles mesmos foi muito desafiador. Mas o resultado que a gente viu assim, que eles tornaram verdadeiros amigos, eles conseguiram é, trocar networking, é, informações, até fechar algumas parcerias. E o melhor de tudo, eles mudaram é, o mindset deles. Aí eles agora pensam em não só tecnologia para gerar um artigo ou uma patente, eles pensam em uma tecnologia para gerar um retorno para a sociedade. Então a gente trabalhou juntos ali, toda a parte de modelagem de negócios, a parte de cultura empreendedora, mindset empreendedor principalmente, porque a gente tem ali muitos pesquisadores, muitas pessoas que vêm da área acadêmica, porque é muito difícil a gente ver algo de empreendedorismo dentro das universidades ou conciliada às universidades. A gente sempre vê uma distância muito grande entre empresa, universidade, empreendedorismo, universidade. A ideia inicial era é transferir a nossa tecnologia para empresas que já têm know-how, e já têm conhecimento no mercado. Os né? próximos passos são mais relacionados a isso, sentar com a equipe e decidir o que realmente vamos fazer, Transferência de tecnologia ou abrir a empresa. Música